Olá, neste vídeo eu vou a vocês como fazer um jogo tipo flee the Facility no Roblox. Para quem não conhece, esse estilo de jogo consiste na seleção de um jogador aleatório para ser a fera, e essa fera tem que correr atrás dos sobreviventes e com sua marreta derrubá-los e arrastá-los até um congelador, onde serão congelados ou salvos por outros jogadores. O objetivo dos sobreviventes é hackear todos os computadores presentes no mapa votado, sem errar para não chamar a atenção da fera. E assim então abrir as portas de saída Onde poderão escapar e ganhar uma recompensa por isso E aí, ficou interessado? Assista o vídeo até o final E se gostar não se esqueça de curti-lo Então solta a intro Então a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o link que está na descrição do vídeo Ele levará você para esta página onde você encontrará o modelo do sistema que utilizaremos nesse vídeo Clique em obter e clique em obter agora E então no Roblox Studio vá na caixa de ferramentas que fica no lado esquerdo da tela E abra o seu inventário Aqui você encontrará o sistema, clique nele para adicioná-lo ao seu jogo E então essa tela pode aparecer, clique em ok e então o sistema aparecerá no seu jogo Mas ele será todo agrupado então arraste cada grupo Do sistema para a categoria Com seu respectivo nome Por exemplo, arraste o grupo Replicated Storage para a categoria Chamada Replicated Storage Clique com o botão direito E desagrupe o modelo Faça a mesma coisa com os outros Grupos e suas devidas Categorias Após desagrupar tudo, você verá que na Workspace surgirá um modelo chamado Votação. Ele é o painel de votação que os jogadores votarão no próximo mapa. Então posicione no lugar que você quer. Agora vamos fazer as configurações do sistema. Primeiramente, vá na pasta Fleet the Facility no replicated Storage e nela pode-se encontrar o modelo Underline Mapa, que é um modelo que eu fiz para você criar seu próprio mapa. Arraste o para, para Workspace e você verá que nele há os principais recursos contidos no jogo Fleet Facility. A primeira etapa para a criação do seu mapa é a construção, que pode ser feita normalmente sem nenhum adicional. Apenas Lembre de agrupar todos os blocos pertencentes ao mapa. Renomeie o grupo de seu mapa para o nome que você quer que apareça quando ele estiver carregando. Vou botar o nome de fazenda. Já para adicionar os computadores, basta criar uma pasta chamada computadores no seu mapa. E então duplicar o computador contido no modelo para mapas. E arrastar essa cópia para a pasta que criamos no nosso mapa. E posicioná-lo na posição que nós queremos que o computador fique. Lembre-se que como os computadores são aleatorizados ele pode ou não aparecer numa partida. Já para os congeladores crie uma pasta no seu mapa chamada Freezers e coloque um clone do congelador presente no modelo para mapas nela e posicione-o na posição desejada. Esse se quiser, você também pode customizá-lo de acordo com o mapa. E para criar os pontos de nascimento dos jogadores, crie uma pasta no seu mapa chamada Spawns, do jeito que eu coloquei aqui. E então, vá no modelo para mapa, vá na pasta Spawns e duplique o bloco invisível que está na pasta Spawns. Arraste-o para a pasta Spawns do seu mapa e arraste-o para onde você quer que o jogador nasça. Pode ter vários desses para não ocorrer... De todos os jogadores Ou até mesmo a fera nascer no mesmo local Repita esse processo de Duplicação dos recursos Até preencher o mapa Já para criar uma porta de saída Vá no modelo para mapas E você pode escolher entre uma porta de saída pequena Ou uma porta de saída maior E aí basta duplicá-la E simplesmente arrastá-la para o seu mapa E é claro, posicioná-la No local desejado Além disso, no modelo Temos armários, ventilações e portas que podem ser simplesmente duplicadas, colocadas e personalizadas se você desejar em seu mapa, para inserir um ícone em seu mapa basta duplicar a pasta config presente no modelo para mapas e colocá-la no seu mapa, nela pode-se encontrar um decalque chamado ícone, em que na propriedade texture basta colar o id da imagem do roblox ou clicar em adicionar imagem e enviá-la a imagem para o roblox, além disso na pasta config podemos encontrar o valor horário do dia, que determina em qual horário do dia se passa o seu mapa, ele pode ter um valor entre 0 e 24, caso deseje que o horário não seja alterado, apenas delete o valor. Caso você queira estimar mapa que estou fazendo agora, o mapa da fazenda está na descrição do vídeo. Com o mapa pronto, arraste-o para a pasta mapas que fica dentro da pasta Free the facility no replicated storage, e o modelo para mapas para a pasta Free de facility. Agora devemos definir as configurações da partida Para isso vá na pasta config E nela pode-se encontrar vários valores Para personalizar a partida o máximo possível O valor recarregar underline habilidade Deve ser o tempo que demora para recarregar A habilidade de correr da fera Já o tempo underline abrir porta Deve ser o tempo que demora para abrir uma porta convencional Tempo underline congelar Deve ser o tempo que um jogador num congelador demora para ser congelado. Tempo, underline, erro deve ser o tempo que um erro de computador demora para sumir. Tempo, underline, hackear deve ser o tempo que leva para hackear um computador sozinho. Esse tempo é diminuído se mais jogadores hackearem juntos. Tempo, underline, intervalo deve ser o tempo de intervalo entre partidas. Tempo, underline, levantar deve ser o tempo que um jogador desmaiado demora para se reerguer. Tempo, underline, partido deve ser o tempo que tem uma partida. Tempo, Underline porta final deve ser o tempo que demora para abrir as portas finais Tempo Underline vantagem deve ser o tempo que o sobrevivente tem antes que a fera nasça Velocidade Underline habilidade deve ser a velocidade em que a fera anda ao ativar a habilidade de correr Velocidade Underline rastejar deve ser a velocidade de um jogador que está rastejando Além disso, há uma pasta chamada recompensa que possui mais configurações dentro O valor Nome moeda deve ser o nome da moeda Dada como recompensa Criar moeda é um valor que pode ser marcado Ou desmarcado E ele indica se o script deve criar Essa moeda ou se o seu jogo já tem ela Capturou deve ser a quantia De moedas ganhadas por cada Congelamento realizado pela fera Escapou deve ser quantas moedas O jogador ganha se escapar Hackeou deve ser a quantidade De moedas ganha por cada Computador que o jogador ajudar a hackear Salvou deve ser a recompensa Pelo salvamento de algum sobrevivente O padrão é 40 Também temos a pasta quantidade de PCs Onde podemos configurar a quantia de computadores Que são necessários para liberar as saídas Lembrando que sempre dois computadores a mais São colocados para evitar o camperamento da área Temos o valor 1 Survivor 2 Survivors 3 Survivors E 4 Survivors Cujo número no nome indica a quantidade de sobrevivente E o seu valor é a quantidade de computadores Além disso, temos as animações atacar, desmaiar, hackear e rastejar que estão junto às opções. Se elas não forem definidas, o jogo pode não funcionar corretamente. E como o Roblox não permite a utilização de animações enviadas por outros usuários por motivos de segurança, dentro de cada animação pode se encontrar um dummy. Que ao arrastar para o workspace, ir na aba Plugins e clicar no plug Editor de animação, podemos visualizar até de animação com uma animação pronta que eu já fiz você pode personalizá-la a gosto e exportá-la para o Roblox clicando nos três pontinhos e clicando em publicar na Roblox onde uma tela abrirá basta clicar em enviar e copiar o ID da animação que aparecerá após o envio com o ID em mão já podemos deletar esse dummy e ir lá na nossa animação e colar o ID que copiamos na propriedade Animation ID então basta repetir essa etapa com todas as animações para o funcionamento adequado. Podemos fechar a pasta config e configurar a marreta utilizada pela fera. arrastá la para o workspace e modificá-la a gosto. Apenas lembre-se de manter um bloco chamado handle, que é o cabo da marreta. Na marreta pode-se encontrar o valor espera para ataque, que indica a espera que deve ser realizada para atacar novamente após um ataque. Após a configuração, arraste -a de volta para a pasta Free the Facility. Caso deseje, também é possível alterar o visual da sala de espera da fera. Basta arrastar o modelo Área Underline Fera da pasta Free the Facility para o workspace e modificá-la como desejar arraste de volta quando Terminar as modificações Basta testar o jogo Que o sistema já deve estar funcionando Gente já estou aqui no jogo Como vocês podem ver ali em cima está Uma tela esperando por jogadores Pois são necessários dois jogadores Para iniciar a partida O contador já começou a contar ali em cima Minha conta está aqui do lado E eu vou voltar no mapa que é o único mapa que tem é esse Minha conta está pelo celular E no celular tem um botão escrito C Cala o que o jogador rasteja E eu sou a fera, o sobrevivência tem uma vantagem de 15 segundos Eu já spawnei aqui Tem uma habilidade de correr ali embaixo recarregando Eu consigo marretar ela e derrubar E eu posso usar minha habilidade de correr por alguns segundos A minha marreta da Kinetic customizou lá E eu consigo prender a minha conta secundária E como não tem mais ninguém na partida Vai dar fim de jogo E aparece o resultado da partida Agora eu sou um sobrevivente Encontrei um e eu apertarei e eu consigo hackear. Alguns erros podem aparecer. O jogador tem que apertar E bem na hora. E ao terminar de hackear os computadores, ícones de saída aparecerão nas saídas. E podemos abrir a porta de saída para poder escapar. E ao fugir, uma animação tinha mostra e a tela se apaga. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de esmagar o botão do like. E se inscrever no canal por isso ajuda bastante. Enfim, eu vou indo nesta. Valeu, falou tchau! Oh,